Como testar sua velocidade de leitura. Leitura dinâmica e memorização. Estratégias para acelerar a leitura com compreensão. Como acelerar o consumo de texto lendo mais rápido? Como conquistar isso sem sucumbir a algum absurdo pseudo-científico sobre leitura dinâmica? Tem muito lixo por aí. Mas como você pode melhorar sua capacidade de absorver informações escritas sem sacrificar a compreensão? Existem algumas maneiras muito diretas de fazer isso. Vou mostrar a você agora mesmo. Eu recomendo que você escolha um livro que tenha uma formatação bastante padronizada. Em outras palavras, não há muitas listas em formato de tópicos que não há muitas imagens. É principalmente texto. Como só podemos gerenciar o que podemos medir, o passo número 1 um é descobrir mais ou menos quantas palavras há por página e, em seguida, ao longo do livro. Conte em uma página o número de palavras em 10 linhas, ok? Agora, divida por 10. Esse é o seu número médio de palavras por linha. Caso o seu livro tenha 30 linhas, multiplique isso por 30. Você tem uma média de 10 palavras por linha. Então, são 300 palavras por página. No próximo vídeo, vou te ensinar a estabelecer sua linha de base. Obrigada por assistir. Tchau! Aula online, os segredos da leitura eficiente. Acelere sua leitura em até 3 vezes. Clique no link da descrição desse vídeo e assista a aula gratuita online do professor Renato Alves. Desenvolva o foco, concentração e retenção na memória. Aproveite! A aula online é gratuita.